Olá, eu sou a Maria do blog Love Maria e hoje, a pedido da Filipe, vou-vos falar sobre a minha experiência no Fiverr e de como é que eu ganhei 2 mil euros no site. <música> Ok, o que é que é o Fiverr? O Fiverr é um espaço, uma plataforma onde vocês podem vender os vossos serviços online. Eu comecei esta experiência no Fiverr em 2015, penso eu, e na altura eu tinha acabado a licenciatura na faculdade, estava só a trabalhar em part time, por isso eu queria um bocadinho de dinheiro extra e também uma forma de me ocupar nos tempos livres, por isso eu procurei na net formas de ganhar dinheiro uh, na net online e encontrei o Fiverr. A primeira pergunta que vocês podem estar a fazer é quem é que pode vender no Fiverr e Toda a gente pode vender. Toda a gente. Existem categorias para tudo. Por isso, o que é que vocês podem vender? E eu aconselho-vos a vender algo em que vocês são excepcionalmente bons, mesmo muito, muito bons, porque a classificação que vocês recebem dos vossos clientes é muito, muito importante para vocês receberem continuamente mais trabalhos, por isso isto é um ciclo e se vocês tiverem boas classificações recebem mais clientes e se vocês tiverem uma boa classificação continua sempre, sempre, sempre, sempre a entrar clientes, por isso tenham atenção isso, por isso. Categorias que vocês podem ter um serviço. Vocês podem estar na área do design gráfico, podem fazer ilustrações, podem fazer desenhos, vocês podem entrar na área do marketing digital, ou seja, criar conteúdo para outras pessoas, publicar conteúdo para outras pessoas, fazer os agendamentos, ser uma espécie de assistente. Vocês também podem entrar na categoria da escrita, podem ler textos autores e ver se há erros e corrigir. Vocês também podem entrar no mundo do vídeo, da animação, se vocês gostarem disso, da música, da programação também, criar apps, criar sites. E também da área da fotografia, vocês podem tirar fotografias de algum produto que eles vos mandem ou tirar fotografia de lifestyle, por exemplo, de vocês a saltar no meio da praia, existem tantos tantos tantos pedidos de muitos clientes por isso o trabalho nunca vos vai faltar mas aconselho-vos a encontrar algo que vocês sejam excepcionais e que vocês saibam que são muito muito bons nisso e que não há forma de vocês terem uma má classificação. Esse é o primeiro passo, saber o que é que vocês vão vender, isso é muito importante. No meu caso o meu primeiro gig, o vosso serviço, chama-se gig, o meu primeiro gig e o único que me deu muito, muito dinheiro, cerca de 80% ou 90% dos 2 mil euros que eu tenho aqui foi desenhar retratos. Eu na altura comecei a desenhar alguns dos vossos retratos e comecei a ver que havia procura disso. Como eu fazia isso na altura, eu transformei isso no meu primeiro Geek, mas nas primeiras horas eu não tive qualquer tipo de resultado, ninguém passava por lá, por isso eu decidi dar um passo extra e ver o que acontecia. E isto é a primeira dica que eu tenho para vocês. Antes de vos dar a dica, eu só vos quero dizer uma coisa, por isso antes de vocês começarem, eu tenho que vos dizer que isto é uma plataforma, vocês estão a usar o espaço dessa plataforma, por isso o Fiverr tira-vos uma percentagem de todas as vendas e se vocês acharem que é muito dinheiro, a uma percentagem muito, muito grande. Não vos aconselho a ir para o Fiverr, porque vocês vão se irritar muito, porque em todas as vendas eles tiram os dinheiro, por isso... eu quero que vocês tenham noção disto, se vocês quiserem entrar nesta plataforma, não quero que vocês fiquem chateados com isso, porque vocês estão a usar um serviço deles, e é uma taxa. Se vocês tiverem muitos clientes fora do Fiverr, aconselho a usar esses clientes, e a procurar clientes fora dele, mas se vocês tiverem muita dificuldade em arranjar clientes e quiserem dinheiro rápido, aconselho-lhes a ir para o Fiverr. Vão ficar sem uma porcentagem, mas vocês vão ganhar mais clientes e mais dinheiro. Por isso, isso é com vocês. Antes de começar, tenham essa noção: o Fiverr vai vos tirar uma porcentagem. se eu só vos queria mostrar então que eu ganhei realmente 2 mil euros. Como eu vos tinha dito, eu não tenho trabalhado muito no Fiverr, porque eu também estou a trabalhar a tempo inteiro neste momento, mas eu não vos consigo mostrar até 2015, mas por exemplo, em dois anos depois, em 2017, eu já estava a abrandar um bocadinho, mas mesmo assim consegui fazer muitas vezes. Ok, então acho que vamos falar sobre o meu truque para começar, porque como eu vos disse, isto é um ciclo, se vocês tiverem uma boa classificação, tem mais vendas e mais pessoas se encontram e depois fica louco. Eu tive que tirar férias do Fiverr, há lá uma opção para tirar férias, dizer que não estamos a trabalhar no Fiverr porque estava a receber tantas encomendas que eu não conseguia fazer tudo, por isso tenho isso em Isto é um ciclo, se vocês tiverem boas classificações, vocês vão ter mais clientes e aquilo se continuar sempre com boas classificações, vocês vão gerar imensos clientes, por isso. Eu tinha começado a dar uma forma e eu quando disse que não estava nada a acontecer, foi nas primeiras 24 horas e eu esperei só 24 horas e não estava acontecendo nada e pensei, se calhar tenho que ter uma venda primeiro, mas como é que eu tenho uma venda se ninguém vai ao meu site? Por isso o que eu fiz foi ir a uma área meio escondida do Fire, está na tab More e ao carregar no More vocês têm Buyer Requests. E o que é que são Buyer Requests? Buyer Requests são pessoas que não supostamente não querem estar à procura de alguém que lhes faça o trabalho, mas põem um anúncio. Um anúncio a dizer eu quero que uh, uma pessoa tire uma foto na praia e o dinheiro que eu posso dar é este. E depois as pessoas candidatam-se a esse anúncio. E eu candidatei-me a um desses pedidos e passado uma ou duas horas recebi um OK. Fiz isso mesmo rápido, recebi uma classificação de 5 estrelas e a partir daí recebi clientes porque já tinha uma boa classificação e as pessoas foram entrando. À medida que comecei a ganhar mais classificações de 5 estrelas, comecei a receber muitos mais, porque, como eu vos disse, é um ciclo. Se vocês quiserem entrar no Fiverr, aconselho-vos muito, muito, muito a irem a esse sítio escondido do Fiverr. Eu não sei porque é que está tão escondido, mas aconselho-vos a ir lá e ver o que é que vocês têm na vossa área, uma coisa que vocês sabem muito fazer e escrever um pequeno texto a dizer que vocês conseguem fazer isso em x horas e que e não se importam com o preço ou acham que o preço está correto e, e esperam um bocadinho. Normalmente as pessoas no Fiverrão estão sempre muito ativas, pelo, pelo menos o que eu tenho visto, e é uma forma muito boa de começar. Por isso, respondendo à Filipa respondendo a Susana e eu não promovia o meu trabalho, eu não gastei dinheiro no sponsor aqui do Fiverr porque não foi preciso, eu não senti mesmo necessidade. E okay, agora vou-vos mostrar como é que vocês podem fazer um gig de raiz da forma mais rápida possível para não descansar muito, por isso vamos lá. Ok, se vocês quiserem criar uma conta do Fiverr, vocês podem usar a vossa conta do Facebook, a vossa conta do Google ou o vosso email ou username. Eu vou entrar então com a minha conta do Google ao vocês criarem a vossa conta, vocês vão ter algo deste género, por isso vamos a Geeks, carregar em Geeks, e vamos carregar no botão verde que se chama Create a New Geek. Ok, agora nós temos o nosso Geek Title, I will do something I'm really good at, ou seja, o que é que nós vamos fazer? Por exemplo, I will draw your portrait, qualquer coisa funciona, por isso vamos pegar na área de fotografia, por isso vamos aqui à categoria e vamos escolher video animation e vamos escolher product photography. Ok. Depois aqui dentro nós vamos dizer que tipo de formato é que vamos oferecer, por isso eu vou oferecer em jpeg e também em png e depois photoshop ou raw eu vou colocar como um extra, por isso não vou carregar agora. Aqui nas tags eu vou pôr Sports, Photography, Beauty, Photography... Ok, vou carregar, salvar e continuar. Na próxima parte é o preço, por isso vocês podem criar um preço base e depois as pessoas podem adicionar alguns extras, mas vocês também podem usar packs e para isso só precisam de carregar em Try Now e escolher o nome dos vários packs, ou seja, o pack básico vai ser o que o nome diz, vai ser a base, por isso eu vou dizer que aqui só vou colocar 5 fotos e as fotos vão ser entregues em 2 dias. Vocês escolhem o tipo de coisas que vão fazer, depois revisões, eu costumo pôr aqui unlimited, ou seja, as pessoas podem -nos pedir as revisões todas que quiserem, se não tiverem satisfeitas. Agora no preço eu vou colocar o preço base, por isso vou pôr 10 neste, neste eu quero que seja um bocadinho mais, por isso vou pôr 25, e neste vai ser um bocadinho mais, e vai ser, por exemplo, 50. E a partir daí vocês começam a preencher todas estas categorias. Depois, nos extras, por exemplo, eu tinha-vos dito que queria adicionar a opção de fecheiros RAW e fecheiros em Photoshop, por isso vou carregar em Add Geek Extra, vou carregar aqui, e vou escrever RAW Files. Depois no extra vão dizer que são mais 5$ por esses fecheiros originais, e vou pôr 100 dias adicionais, por isso vocês têm estas opções todas, por isso se os vossos clientes quiserem uma entrega mais rápida, vem aqui Extra Fast Delivery e no Basic vocês dizem que só que conseguem fazer um dia de vos pagar mais 15, por exemplo, e fazem isso para o resto. Vou vos mostrar o meu próprio Geek, para não ter que preencher isto tudo, por isso o meu Geek que eu tenho agora ativo é só um, e é só para os meus clientes habituais me poderem encontrar. Ok, vocês estão a ver que eu coloquei I will make a drawing of you in vector style, coloquei na categoria graphic design e coloquei retratos e caricaturas. Depois, vocês já perceberam esta parte, vou passar à frente. No pricing decidi fazer só um básico com o mesmo valor para todos e depois que os extras adiciona mais preços para o cliente, se o preço for demasiado elevado para o cliente eu costumo falar com ele primeiro e fazer a minha própria proposta, depois na descrição eu coloquei uh, Just send me your picture, high quality works best and I will make a drawing of you in this kind of style e aqui mais à frente vocês vão ver o tipo de estilo que eu estou a falar aqui na descrição e depois vocês podem colocar as perguntas mais frequentes que as pessoas podem fazer, por isso eu coloquei aqui o que é que a pessoa vai receber se comprar o meu giga, o que é que o cliente precisa de fazer para começar, que tipo de trabalho é que eu tenho mais, por exemplo, na primeira eu digo que vai receber uma imagem com esta qualidade e com estas dimensões, com fundo transparente e com fundo branco e blá blá blá. Depois nos requirements eu só pedi para as pessoas me mandarem uma foto com a máxima qualidade possível e colocar aqui em anexo e depois na galeria mostrei algumas imagens, alguns retratos que eu fiz e vocês podem, claro, ir adicionando cada vez mais eu não tenho tantos porque eu como comecei a fazer muitos, muitos retratos para clientes e esses retratos vão sendo adicionados aqui à minha galeria por isso há sempre mais trabalho e trabalho diferente que eu posso mostrar que fiz por isso eu tenho aqui mais imagens do que aquelas duas iniciais que eu coloquei e no final vai aparecer algo deste género para as pessoas passarem aqui e poderem fazer a sua compra. Quando alguém pede o vosso serviço, vocês vão estar em contato com essa pessoa por um chat por isso vocês podem enviar pré-visualizações do vosso trabalho para eles verem se... Uh, se querem mudar alguma coisa ou não, e tentem sempre que o vosso cliente esteja 100% satisfeito porque é muito importante a classificação de 5 estrelas. Se vocês sentirem que um cliente não está tão satisfeito e que vos vai dar má classificação, eu aconselho a fazer um refund do dinheiro, ou seja, não enviam o trabalho, mas enviam o dinheiro de volta porque é muito mais importante vocês terem classificação de 5 estrelas em tudo do que ter uma classificação má, porque assim é muito mais difícil vocês ganharem clientes novos, por isso foquem-se muito cliente, mesmo que ele não esteja 100% correto nas coisas que diz, na forma como fala, porque vocês vão encontrar tudo, vocês não vão poder escolher o vosso cliente, o cliente é que vos escolhe a vós, por isso vocês encontram todo o tipo de pessoa e tentem deixá-lo sempre o mais satisfeito possível, isso é muito mais importante do que receber 5 dólares, 10 dólares, acreditem em mim. Vocês podem ter gasto um bocadinho de tempo com ele, mas mais vale fazer a refund, devolver o dinheiro do que ficar com uma má classificação, acreditem em mim. Eu não quero que este vídeo vos mostre que vocês conseguem ganhar dinheiro fácil porque, porque é isso que parece, se calhar, mas eu quero que vocês percebam que isto é trabalho, vocês vão ficar horas no vosso computador, como se fosse um trabalho normal ou um trabalho part-time ou um trabalho full-time, vocês têm que organizar bem o vosso tempo e fazer as coisas de forma a que vocês não retirem nada da vossa vida ou retirem nada do vosso trabalho, mas eu não quero que vocês pensem que isto é dinheiro fácil, não é dinheiro fácil, vocês vão trabalhar para isso, a única diferença é que vocês não estão a trabalhar num escritório, vocês estão a trabalhar em casa ou num café ou num sítio onde verem mais jeito. mas têm mais liberdade para escolher o sítio onde vocês trabalham, mas vão trabalhar Trabalhar na mesma e quero que vocês percebam isso. Tendo em conta que eu comecei em 2015 eu quero -vos explicar porque é que eu só tenho 2 mil euros, porque 2 mil euros é muito pouco, mas como eu vos disse, eu estava a trabalhar em part-time e o Fiverr estava-me a tirar imenso tempo e estava a receber muitas, muitas encomendas. Os primeiros mil euros foi desse tempo pequeno em que eu estava a trabalhar em part-time, Fiverr e outro, outro trabalho e estava a ficar muito cansada porque eu também. Quero trabalhar no meu hobby que é o YouTube, por isso eu preferi não se ver tanto dinheiro assim, no Fiverr reduzir um bocadinho para conseguir trabalhar no YouTube, se calhar uma decisão um bocadinho estúpida, mas achei que seria o melhor, mas eu consegui receber alguns clientes que ficaram clientes dá há alguns anos e eu comecei a trabalhar com um autor britânico e consegui fazer capas de livros, personagens postas para publicitar os novos livros e continuo a trabalhar com ele desde 2015, por isso a o Fiverr trouxe clientes habituais que voltam sempre a mim e mesmo que eu esteja em modo férias no Fiverr e ninguém me encontre tirando clientes habituais, uh, consigo na mesma receber algum dinheiro e fui recebendo esses 1000€ espalhado por alguns meses mas se eu tivesse a trabalhar nisto 100% acredito em que eu faria muito mais dinheiro que 2000€ porque 2000€ não é assim tanto tendo em conta os anos mas em relação ao período de tempo e ao tempo que eu gastei é imenso dinheiro por isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vos tenha dado algumas dicas sobre o Fiverr e de como começar no Fiverr. Eu acho que a dica de ir ao Buyer Request é muito, muito importante para vocês começarem, porque vocês têm que mostrar que são bons, por isso que têm que começar de algum lado e têm que ir buscar os clientes. Depois os clientes vêm ter com vocês, mas no momento inicial é muito importante que vocês andem atrás delas, pelo menos no início. Mas é isso! Espero que vos tenha tirado todas as dúvidas, se por acaso não tirei, por favor, deixem nos comentários que eu respondo nos comentários e se forem muitas perguntas eu respondo noutro vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos no próximo.